Que realmente você está curando essas feridas? Todos os dias eu lido com mulheres nos meus programas, nos meus grupos, nos meus atendimentos e todos os dias elas me colocam as mesmas situações e por muitas vezes eu apenas as ouço, por muitas vezes eu as dou a direção, solicito os exercícios durante os programas. E normalmente elas continuam falando das dores, continuam falando dos problemas. E por que isso? Porque a gente faz dessas dores, das nossas dores, as nossas dores de estimação. E ao invés da gente colocar um foco na solução do problema, a gente continua falando na dor. Não é falando na dor que você vai tirar o foco e que você vai resolver o problema. É focar na solução do problema. O que eu faço com esse problema? Não pegar esse problema e colocar ele como a sua dor de estimação. Fica a dica aqui, tá bom?